possível. Ah, por que <S llps> <ra�iluz> ah, <porque> saiu, <risos> velho? Ah, oh, ele matou! Oh, mano, tá trolando, velho 7-10 é <eces> uh, <tos> player! player! Meu Dois <ll> faz o faz faz o vai faz o me matar, Ativei matar, me matar, me Acertei três é balas de Hugo num. E pô, e é nada. Eduardo, não sou eu. Esse Eduardo, não <risos> Ele errou todas as balas. Bata é bunda no chão. Que olho bonito. <risos> tá indo Tem dois trampas. Um sou eu, um sou eu. Ele tá roxando pelo, ah, não... pelo vento, pelo vento, pelo chão. Cego. Tá pra direita, tá pra direita. Ai. <risos> tá pra direita aí, tá o Eduardo ali, meu dele. Não entra no outro Vamos fazer o vai tomar o fone, vamos tomar fone tá? Entra. Não, não, não, não, não, entra, não, eu não vou matar. Eu não, eu não dei fone, mano. Eu não preciso. Da... Só subiram de novo, porque eles não estão plantando. Mas tá, vamos ver. Subiram lá. Guina, telomina. Telomina, Guina. Telomina. Caralho, grava em Ai que susto, galera! de te pegou. deixa eu pegar. Eu tô rampa. Calma, eu vou fingir que eu não te vi. duplo duplo duplo duplo mano, por favor, por favor. Mas... Ele não falou nada. Não, não, não. ¡Para <risa> concha puta de tu madre, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! <risa> <Uf>. <risa> Ele tá no... Esse laranjo falou a mesma coisa que eu, mano. Aqui embaixo, tudo bem. Ele falou, mano, não conseguiu. ele falou, esse laranjo falou a mesma coisa que eu. Esse laranjo falou a mesma coisa que eu. É lá em... Tá lá, é lá em cima. Tá lá em cima. Dá uma droga. Ficar é aqui embaixo. É. Caralho, por que porra é essa gente? Pelo amor de Deus. Porra é essa, pelo amor de Deus. O cara tá falando aí? Porra essa, pelo amor de Deus Porra essa cara A gente caiu contra um Você time bom A gente caiu contra um time bom Escreve aí Vai mandar lá tá? depois Ele não vai poder ouvir eu? Escreve o que? Escreve no TS e eu ouço sim. No TS eu ouço sim. A gente vai pegar a espada. É, o bano é... De... Ah, ah, foi, ah lá, <risos> Olha que filho da puta, velho. <risos> Como vocês conseguem filha, velho? Eu nunca vi, vi <risos> doido. Ah, não, não vou olhar meio, hein. Não, olha assim. Escreve, olha meio assim. Geno, não olhe para trás. Geno, não olhe para não Ele <risos> me xingando, <risos> atrás! Tá subindo o então. né? céu. O céu deu Só que é outro. Tá partindo. <risos> <risos> Olha ele. <aí, risos> pegou o cara aí, vai... pô. Ah, não, quase. Não, não dá, né, velho? Pegou aí. Meu recorde eu acho que foi. Mensagem de quebrando tabu, não quebrando tabu, numa bate na minha esposa por ela ser mulher. vou terminar a live aqui, quebrando tabu tá derrubando o stream. Bom, deixa todos aí, os subs, eu vou pra outra plataforma ali pra. Filha da puta, quase tomei bomb, viado. Não um rollback aqui, mano. Eu dou 84 no cara, ele me deu 99 e um tapa. a boca dele tem batom. Acabou. <risos> Sua boca tem batom. Ruim. Eu sei. Sua boca tinha batom. Fuguei. Travei, travei, travei no edge Travei no ID. 100% certeza. Não, no meio. parecia Falei assim, o que? O cara tá dentro do meu computador, não é possível. <risos> Ele tá fazendo eu... de novo com mais alguém. Tomando o seu nariz, velho. Que da puta, cara. Do nada, pai. Do nada, mano. O cara aparece a tela do Windows, mano. O bagulho deve limpar. É... Eu nem li, filho. eu saí fechando tudo. Cê é louco. Oh, vai se fuder, mano. Ainda bem que meu WhatsApp não tava aberto. Eu já comecei a pensar, nossa. Mas se o WhatsApp tiver aberto, o bagulho ia ficar louco. Tipo, o quê? É louco, velho. <risos> Eu fiz auxílio da puta pra ficar em choque no bagulho. Eu caí da cadeira nessa porra desse bolo. com o filho da puta, mano. eu correi pra trás e só vi a cara vermelha do cara. <risos> eu, eu, a cadeira escorregou, mano. eu caí pro lado. Eu please stop please please please oh. okay. please so, please farmers, make, uh, uh. Wow, please please please please please please please please please